LEITURAS ESPÍRITAS APRESENTA TINTINO O ESPETÁCULO CONTINUA Uma obra de Chico Xavier pelo espírito Francisca Clotilde Leitor amigo, quando Francisca Clotilde, a educadora, acabou de contar a história de Tintino, num de nossos serões espirituais, o enternecimento nos tomara de tudo. Escreva, Francisca, escreva algumas notas sobre o nosso herói de vida simples. Solicitou uma de nossas companheiras. Transmita alguma notícia dele aos nossos irmãos do mundo físico. Esse é um episódio em que se reconhecerá o salário dos céus aos que distribuem na terra coragem e esperança, paz e alegria. No dia imediato, estávamos apostos em companhia da instrutora, junto do médium que nos acolhia. A nobre amiga, depois da nossa prece, passou a escrever mediunicamente a história-poema que te colocamos nas mãos, agradecendo a bondade de Deus. Quando terminou a narrativa, reconstituindo a saga autêntica de um palhaço sensível e afetuoso, a autora mostrava os olhos iluminados de profunda alegria, relembrando a figura de Tintino que os arquivos da memória lhe colocavam à frente do coração. Quanto a nós, acompanhando-lhe as páginas simples e belas, tínhamos a alma dominada de novo pela emoção, sem conseguir articular palavra. Meimei Uberaba, 2 de setembro de 1976 TINTINO O ESPETÁCULO CONTINUA Segue Tintino doente, segue sempre rua em rua, Nem ele sabe onde mora, só sabe que continua. Continua caminhando, com vontade de chegar, Chegar aonde, sozinho, não tem a porta de um lar. Escora-se unicamente no cajado a que se aferra, guarda noventa janeiros no corpo inclinado à terra. Todo o rosto encarquilhado parecem rugas de cera, fora somente palhaço, em muitos circos vivera. Nesse dia estava aflito, sentia dores sem conta, tinha mais frio, mais febre, trazia a cabeça tonta. Ah, se tivesse, anotava, tristemente a refletir, o esteira e um cobertor, num quarto para dormir. Lembrava a infância risonha, no rancho humilde e bem posto, o pai cultivando a roça, a mãe a beija-lhe o rosto. De manhã, café à mesa, pão com manteiga em sacola, depois as rechas alegres entre os colegas da escola. Após a morte dos pais, levados por Deus ao céu, fez-se menino de circo, seguindo de Del em Del. Criou-se nele um palhaço, brincava de cena em cena, agora rememorava as piruetas de arena. Deram-lhe um nome tintino, isso talvez porque usasse, toda vez que se exibia, Diversas tintas na face Recordava as grandes noites A música alvoroçada As palmas chapéus em flores E os gritos da petizada. Quando mais ampla era a festa Quanto aplauso, quanta gente Depois, enfermo e cansado Era Tintino somente Começara a chuva leve Sob indomável temor decidiu-se a procurar quem lhe desse um cobertor vinha à noite sob a ponte em que há muito residia enfrentaria de certo geada com ventania foi ao próximo armazém pediu recebendo um não e o dono ainda acentuou saia daqui beberrão cachaça nunca bebi disse o pobre amargamente mas o chefe replicou, — Cai fora, siga em frente. Um homem que observava acrescentou do balcão, — Este velho é conhecido, era palhaço e ladrão. Não se ouviu qualquer resposta do infortunado pedinte, foi-se Tintino em silêncio bater à casa seguinte. Respeitoso pôs-se à porta de Dona Estela a viúva, Pediu em nome de Deus, mostrou receio da chuva. Dona Estela resmungou. — Vá-se, patife indecente! Você viveu na folia, sem folia que se aguente. O pobre mudou de rumo, foi ao bar de João da Lua. Mas João disse aos empregados, joguem tintino na rua. Um moço de corpo enorme, o lutador marturino, Tomou de grande vassoura e avançou sobre Tintino. Tintino arrastou-se a custo, pôs-se ao longe na calçada. Recebera nas costelas vigorosa vassourada. Caíra a noite chuvosa, quantos carros em vaivém? Tintino queria amparo, mas não surgia ninguém. Meia-noite, trevas densas, sobre a pedra fraco e mudo, o pobre não mais se ergueira, o vento gelava tudo. Se pudesse, gritaria, em vão tentava falar, quem lhe traria remédio a dor do peito sem ar? Por fim dormiu e sonhou, que estava como queria, renovado e bem disposto, numa noite de alegria. Escutou alguém cantando, que linda voz de quem era, Viu-se em noite enluarada, com cheiro de primavera. A roupa nova que usava, de tão bela parecia, Toda tecida de prata, mais clara que a luz do dia. Seguia estrada entre flores, admirado por vê-las, E andando achou-se ante um circo, todo enfeitado de estrelas. Pedi entrada e ouviu logo as palmas de muito povo. Crianças vinham em bando para abraçá-lo de novo. Onde estaria, indagava, em que formoso país, e, embora seguindo a esmo, o pobre ria feliz. Ouviu-se música em festa, quis trabalhar prazenteiro. Entretanto a criançada vibrava no picadeiro. O moço surgiu à frente e falou, dando-lhe a mão. «Tintino, você chegou! A grande libertação! Você construiu no circo, servindo de bom humor, a senda que o trouxe agora ao reino de paz e amor!» «Que vejo!» gritava ele. E o brando amigo explicava, são as crianças da terra a quem você consolava. Mas além é a multidão que trabalhava e sofria, para a qual você levava o pão de luz da alegria. O seu vela sobre todos, não há serviço infecundo, eu sei que você chorava, embora alegrando o mundo. A quem reclame dos outros recreações sem medidas, sem ver que os outros caminham por lágrimas escondidas. O circo pagou a graça que você distribuiu, mas Deus lhe premia agora as dores que ninguém viu. Tintino em pranto indagou ao moço vestido em luz. Diga, senhor, quem me fala? Ele disse, eu sou Jesus. Tintino abraçou-se a ele, e ele abraçou-se a Tintino. No alto fez-se uma estrada, aberta em fulgor divino. Amparado por Jesus, ia-se o terno palhaço, crendo fitar nas estrelas, trapézios soltos no espaço. Vozes cantavam de manso, no caminho em brilho e flor. Deus engrandeça na vida a fonte eterna do amor. Noutro no dia uma senhora viu Tintino olhando alto, mas verifico o mendigo morrer à beira do asfalto. No rosto imóvel pairava uma expressão de criança que tivesse adormecido numa festa de esperança. Francisca Clotilde